E aí, tudo bem? Nesse encontro de hoje eu quero falar sobre os episódios da vida é, que são muito difíceis. Aqueles episódios que às vezes nos paralisam, que nos fazem ficar tristes e as consequências disso na nossa vida. É, muitas pessoas, às vezes, é, por viverem coisas muito ruins, acabam ficando com aquelas lembranças muito presentes, muito marcadas. E todas as vezes que elas precisam... É, Passar por uma nova situação, elas se lembram de uma situação anterior que foi muito dolorosa. E o porquê eu estou dizendo isso? É, eu estou dizendo isso porque eu estava conversando, na verdade, com um amigo e ele está entrando em um negócio onde ele vai precisar assinar um contrato. E há muito tempo atrás ele já foi passado, é, já passaram a perna nele algumas vezes. Né? Algumas pessoas já passaram a perna nele e ele todas as vezes que ele vai fazer uma negociação, um negócio, ele se lembra disso. Ele se lembra que ele já foi prejudicado, ele se lembra que ele já foi passado para trás. Ele se lembra que é, ele ele vivenciou alguns momentos que não foram legais com relação a estratégias, a parcerias, a negócios, enfim. E isso sempre traz, isso sempre causa um receio nele na hora de assinar um novo contrato. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas é muito comum, às vezes, nos decepcionarmos com outras pessoas é, nos qua das quais nós confiamos. Né? E, enfim... É, acontece que nessa questão, por, dessa história, é, o contrato com que esse meu amigo teria que assinar Simplesmente o protegeria realmente de dores de cabeça O protegeria de uma série de outros, outros problemas que poderiam vir a acontecer Desse negócio que ele, que ele vai participar, que ele está realmente ingressando Mas o fato dele já ter sido passado para trás anteriormente Faz com que ele já tenha um receio inicial ao entrar nesse negócio é, E o que é mais importante nesse momento? é ressignificar a palavra chave seria ressignificar, por quê? É, nem sempre é, o que aconteceu no passado vai acontecer novamente é, pode ser que, lógico, às vezes algumas pessoas não aprendem lição e acabam passando por vários vários problemas é, constantemente, mas é, se você realmente tiver aprendido a, a, a superar, aprendido a perceber é, perceber realmente o que aconteceu de, de mal lá no passado e o que não pode se repetir agora, é, você pode simplesmente continuar seguindo a vida é, livre desses pensamentos que são é, limitantes, desses pensamentos que são bloqueadores, que impedem realmente o progresso. Então... É, se hoje você vivenciou, ou se você está vivenciando, ou se você se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida que já te bloqueou e que faz você pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, eu vou realmente pedir para você sentar, respirar, é, pensar muito bem sobre isso e se libertar desse pensamento de uma vez por todas, ressignificar esse pensamento de uma vez por todas. É, só assim você vai conseguir alcançar novos patamares na sua vida, novos relacionamentos, é, novas conquistas, novo sucesso no negócio que você realiza, ou até mesmo um sucesso profissional. São os pensamentos limitantes que impedem a gente de ter um futuro brilhante. Então, independente do que você já viveu, independente do que você já passou, aquilo de ruim que aconteceu ficou para trás, ficou no passado. Então, deixe toda essa carga lá também. Não traga isso para você para o presente, não projete isso no futuro. Se você fizer isso, com certeza você vai estar perdendo potencial e qualidade de vida. Você poderia usar essa energia para realizar muito mais, para simplesmente fazer coisas inacreditáveis. Então, essa foi a, a dica. Na verdade, é o nosso baixo papo de hoje. É, é isso que eu gostaria de compartilhar com você, essa mensagem. Eu procuro realmente fazer esse exercício constantemente. Assim como você, eu também já passei por vários problemas na vida. Mas eu não deixo com que eles me é, impeçam. Não deixo com que eles realmente me paralisem. E eu também desejo que você não faça, não, não deixe, não permita que os seus problemas que você já viu lá no seu passado, que te causaram dor, é, paralisem você também. Então, é, se você gostou do vídeo... Clica aqui em curtir. Se você também não gostou, clica em não curtir. Pelo menos eu vou saber que você está assistindo, que você... Enfim, tem uma opinião também sobre o que eu estou fazendo aqui. Comenta também se você achou interessante. E compartilha com algum amigo. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também. É que assim que eu gravar novos vídeos, você vai receber diretamente a notificação da sua página inicial do YouTube. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.